E antes de ir pro vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar tá recebendo novas notificações. Passe no nossos canais, parceiro. Link na descrição. E tamo junto. Bora lá, vamos ver o que saiu de novo aí no Soccer Manager 2023, nessa né? nova atualização aí. Vamos dar uma olhada aqui na, na, na Play Store. Pra quem eu traduzi aqui, né? Teve de atualização aí. De atualização aí no Soccer Manager 2023, né? Vamos ver o que tem de novo, né? Ah, nessa nova atualização aí Estratégia, instruções de equipe Pré-definida para definir Rapidamente sua estratégia de equipe A gente vai tá dando uma olhada nisso daí, galera Lá no, dentro do jogo, tá bom? Acesso através das táticas Beleza, através das táticas Ok né, Tá dizendo que é através da tática que a gente consegue Ter uma nova estratégia, né? Criar uma estratégia rápida, né? Rápida assim na hora que a gente for jogar Numa partida funções dos jogadores fornecendo clareza sobre as opções disponíveis e ao selecionar a função do jogador para a sua tática, beleza? Vai ficar mais claro, né? A gente na hora que seleciona o um jogador lá para a posição que ele vai ficar, né? Vai ficar, ficou bem mais, vai bem mais fácil, né? De achar a posição correta do jogador e aqui alguma coisa que eles resolveram, né? Resolvidos. Jogador por empréstimo retorna, né? Não tava retornando, né? Na atualização an antiga, né? A 1.04, né? Erro na taça da esco Escocesa, atualizaram o, o troféu aí. Jogador do ano também arrumaram, né? É, resolveram. E celebrações otimizadas, ou seja, vão ter celebrações mais da hora, mais tranquilo, né? Lembrando que tinha um bug na... Na, na parte da, da celebração do gol, né? Às vezes os jogadores ficavam flutuando... E várias coisas. Agora vamos lá pro jogo para dar uma olhada nessa, nessa estratégia aí, mano. vou tá trazendo aqui para vocês. Vamos aqui no jogo. Tá aqui. Eu escolhi o Santos aí, vamos diretamente na tática, né? É o que interessa, né, nessa nova nova atualização que teve aí. Vamos ver aqui, galera, no caso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, não. Aqui. Instruções, né? Não, não é instruções, não. Calma aí, aqui, estratégia. Achei, é novo, né? Como vocês podem ver, dá pra customizar, né? Uma estratégia, dá pra gente reproduzir os canais, ou seja, é uma, é uma estratégia é... meio que centralizada, né? Utiliza um estilo de jogo atacante que utiliza extremos e laterais para efetuar cruzamentos para a área. É uma tática mais para usando os laterais, fazendo cruzamento, né? Basicamente isso. Aqui, a partir de, de trás, né? Jogando pela, é, através da defesa, né? Os jogadores pre, é, preferem passes curtos para construir os jogos desde a defesa. Conduzindo a bola no campo para criar oportunidades claras do gol. Ou seja, mais toque de bola, né? Vindo tocando da defesa até o ataque. Alta pressão. Criar criar pressão de alta intensidade quando o adversário está com o a posse de, de bola para tentar recuperar o controle é, da mesma, ou seja, é uma é uma uma estratégia mais de pressão, né? De pressão no para roubar a posse de bola. Essa outra aqui, galera, tá em inglês. É, infelizmente, eu não sei o que tá escrito, tá? Mas deve ser. Alguma coisa defensivamente, tá, galera? Eles vão estar tá atualizando isso daqui a gente vai saber mais ou menos o que, que de, do que se trata. É contra-ataque. Essa aqui é uma estratégia de contra-ataque. Aguentar a pressão do adversário até que a, que a posse de bola seja ganha. E em seguida sair em contra-ataque. Ou seja, é tipo, a gente. É para um time mais ou menos. É não tão forte, né? Aguentar ali na, na defesa. E depois sair no contra-ataque rapidamente, né? É meio que defensiva, né? Mas com uma estratégia de contra-ataque. Essa aqui é a famosa do José Mourinho, né? Estacionar o ônibus, né? Estilo muito defensivo, com o objetivo de limitar a capacidade do adversário em criar oportunidade de gol. Ou seja, essa aqui é bem defensiva. Como vocês podem ver aqui na setinha aqui, é... tá indicando, né? A parte da bola aqui, ó. Essa aqui já é um pouquinho mais ofensiva. Essa aqui é defensiva. Essa aqui já ataca bastante, é, essa aqui já é defensiva demais. Essa aqui é ataque total, né? Pressão defensiva intensa e ataque acelerado para criar o maior número de possíveis de oportunidades de gol. Então, essa aqui é uma tática bem ofensiva, né? Ataque total, no caso. é Vamos aqui na parte da. Deixa eu voltar aqui na parte da tática. Aqui. É... Aqui na parte da tática. Eu acho que na parte que a gente. Seleciona aqui, ó. Ficou bem mais claro, tá? A gente sabe que o Luan joga aqui pela direita. Quer dizer, é MOD. Por aqui, né? O Luan joga mais o quê? Aqui, na verdade. É, o Luan é um MOC, né? Na verdade. Aqui mostra mais ou menos, galera. É, tá mais claro ah, o posicionamento né, dos jogadores em campo, né? Beleza? E uma coisa também que eles melhoraram foi em questão da otimização da sombra e tal e tudo mais, né? O jogo tá ficando bem bacana, né? Como vocês podem ver, tá atualizado. Vou mostrar aqui o elenco aqui para vocês. é O plantel, no caso, tá bem atualizado. João Paulo, John Balmer, né? Deixa eu ver aqui. O Natan tá aqui já no Santos. Tá bem atualizado. O Sandro Soteudo, já tá aqui também no elenco, Cabarral, o Luan, o Angelo Angulo, Julio... Por aí vai, tá galera? Tá bem atualizado, eles estão melhorando cada vez mais o jogo, né? Não é de uma vez só que eles vão lançar um jogo e não vai ter bug, vai ter bug, eles estão consertando aos poucos, beleza? E é isso aí, galera, esse foi mais o um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, passe no nosso canal, parceiro. Link na descrição e tamo junto, valeu e fui! Falou! E aí...